Quantos apóstolos Cristo escolheu? 1, um, 14, 2, 12, 3, 4, 4, 15. Ó, tem 12, aí depois do 12 vem o 13. Só que no 13, em vez de ser 13, é 4. E depois do 13 é 14. E depois do 14 é o 15. Então era pro 14 tá no 3, era pro 13 tá no 2 e era pro 12 tá no 1. E o 4 está no 15, certinho. Então, o 13, é, as 4 é 14.